Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa Universidade. Apresentação, Vicente Fonseca. Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. Essa é mais uma edição do Extensão em Foco, espaço para divulgar o trabalho que é feito na extensão aqui da nossa Universidade. E hoje o tema do nosso programa é cultura, mais precisamente música e música num espaço nobre da cultura da universidade, que é o Salão de Atos. Né? E a gente tem a honra de receber aqui o José Francisco Machado da Rosa, que é diretor do Salão de Atos e coordenador do projeto Som no Salão, que vai ser o projeto que a gente vai trazer hoje aqui, no nosso programa, o Sol no Salão foi criado em 2010 e tem possibilitado a aproximação de novas manifestações artísticas com o público de Porto Alegre A partir de espetáculos que têm como um de seus pilares a formação de plateia, uma vez que os projetos são selecionados né, Os projetos selecionados apresentam uma diversidade de estilos musicais Uh, José Francisco, eu queria que te contasse primeiro um pouquinho do histórico desse projeto Como é que ele surgiu, a partir de que necessidade que ele surgiu Qual, é, qual foi a necessidade que vocês perceberam para poder pra criar o projeto Som no Salão Certo, bom dia Vicente, bom dia a todos os ouvintes da Rádio da Universidade O projeto Som no Salão, a ideia surgiu, a gente começou a criar essa ideia no ano de 2010 em 2010, a gente começou a pensar nesse projeto, quando, na realidade, em 2009, quando eu assumi, em 2009, quando eu assumi o, a direção do Salão de Atos, a, a, propus e solicitei à nossa projetora de extensão, a professora Sandra, que o Salão de Atos passasse a ser o proponente de alguma atividade. Então, aí, ela aceitou isso, entendeu bem, e a partir de 2010, começamos a criá-lo, pensar em alguma atividade, uma atividade cultural, para o Salão de Artes, na coordenação do Salão de Artes. Uh, então o que, que acontece uh, eu tenho uma experiência de salão de artes trabalhando no salão de artes desde quando eu era bolsista da universidade ou seja desde 89 e sempre tive muito conhecendo no salão de artes em relação de amigos músicos sempre fui questionado por eles muitos muitos músicos alunos da universidade que sempre me questionaram quando é que eles iam poder ter uma oportunidade de de mostrar o seu trabalho o que, que eles vem fazendo na, na cena musical, no Salão de Atos, né? Então, lembrando disto, a, a gente pensou num projeto que a gente pudesse legitimar a entrada desses artistas na, no, no Salão de Atos, nesse espaço, como tu falou, esse espaço nobre, espaço cultural nobre da cidade. Então, a partir daí, a gente criou um projeto, a, a, se imaginou que, através do edital, um projeto em que a gente pudesse trazer e oferecer toda a nossa estrutura, para esses artistas pôr o seu trabalho aqui, na, dentro da universidade, no Salão de Atos. Então a gente criou o, o, o Som no Salão, depois de, de pensar muito, não chegamos no nome do Som no Salão, e há um, o formato que a gente chegou à conclusão é que deveríamos abrir um edital, né? é, onde artistas de, de qualquer estilo, de qualquer gênero musical, desde que seja música autoral, pudessem se inscrever para participar do projeto Sou no Salão uh, é uma forma do Salão de Atos não apenas ser um receptor né de manifestações culturais mas também ser um proponente ser protagonista nesse processo né José Francisco. É exatamente José Vicente uh, até então uh, o Salão de Atos sempre foi na sua história o receptor sempre recebeu atividades, né, desenvolvidas pela universidade ou por instituições privadas ou outras instituições governamentais, mas nunca o salão de atos foi proponente de uma atividade. Com o salão, o salão de atos, a administração do salão de atos passa pela primeira vez a ser o proponente de uma atividade. E nesses seis anos, Francisco, como é que você tem percebido a evolução do projeto nesse nesse período, nesses o que, que mudou, qual é a, a... Olha, a, a Vicente, assim, o, que é, o que é bastante legal que né, desde a sua primeira, da sua primeira edição em 2009, em, desculpa, em 2011, né, sempre tivemos o, uma média de 100 trabalhos in, inscritos. Sem artista, ou carreira solo, ou, ou grupos musicais, bandas. Então, no primeiro ano, nós tivemos 89 trabalhos inscritos. Já no segundo ano, 2012, foram mais de 100, foram 104 na realidade. E desde então, é, essa média não baixou mais, sendo que a gente tem um edital que fica na rua por no máximo 30 dias, são 30 dias a gente tá na rua, e eu vejo assim que que a comunidade artista, artística da cidade está cada vez mais conhecendo o projeto. Né? As pessoas, o público, as pessoas que gostam, que procuram cultura, que procuram música na, na cidade, uh, estão cada vez mais conhecendo o projeto. Então, uh, eu vejo nele um, um crescimento, né? inclusive também um crescimento de, de público, porque quando tu faz um, um espetáculo com artistas que ainda não tem, que é a ideia do Salão de artes, é um, do Som do Salão, desculpa, que é um espetáculo para de, de artistas que ainda não tem a sua carreira consolidada no, no meio musical, né? Então é, é evidentemente que tu não vai ter um espetáculo com um público de, de mil pessoas, 1.174 11, pessoas, que é a capacidade de Salão de artes E esse público a gente tem notado que ele vem crescendo... Ah, não, não. Esse objetivo de formação de plateia, então, vocês avaliam que está sendo cumprido nesse período? Está então. sendo cumprido esse, esse objetivo de formação de plateia A, a ideia de, da inicial do projeto, que também é de, de alavancar a, a carreira desses artistas A, a carreira que ainda não está consolidada no cenário musical Isso tem ajudado bastante ah, e Seria... A diversidade de estilos, o ecletismo de estilos, seria a grande marca do som no Salão, na tua avaliação? Acredito que sim. A ideia do, do som no Salão é, é a diversidade de gêneros, de estilos. Uh, para tu entender, Vicente, uh, existe uma comissão jogadora uh, para selecionar os trabalhos, que é muito difícil tu ter, uh, selecionar quatro artistas para quatro datas no universo de cem cento inscritos, né? Muito trabalho de qualidade, muita qualidade. É, claro, alguns trabalhos ainda precisam ainda ser mais ainda lapidados e estudados e trabalhados pelos artistas. Mas a nossa uma grande maioria de muita qualidade. então tu tu tem essa comissão que avalia quatro artistas. Essa comissão ela é formada por técnicos administrativos da universidade, por professor do, do Instituto de Artes, do Departamento de Música e também todo ano é convidado alguém da classe musical, algum, algum músico da cidade ou do estado. E é avaliado principalmente e, a qualidade do trabalho. Então se avalia a qualidade e se procura sempre formar uh, a, o, os quatro artistas ali que vão participar daquela edição com um, a maior diversidade de, de gênero musical. Uh, como é que... Nós tivemos no dia 20 agora, dia 20 de Sim. julho, o show da Raquel Leão. Como é que... Qual é a avaliação que vocês fazem desse primeiro... Porque esse foi o primeiro concerto dessa edição de 2016 do Som no Salão, né? Primeiro concerto da edição de 2016, a uh, Raquel Leão. E tivemos um público de 700 pessoas. Oh, uh, bem grande. Um público bem grande, como eu falei... 60% da, da capacidade do Salão. Exatamente, é. Um público maravilhoso, maravilhoso. Uh, para um espetáculo de, que teve muita qualidade, não só do, do, da artista mesmo, mas de qualidade de sonorização, qualidade de iluminação. Então tivemos uma, uma, uma avaliação positiva. E, Daqui a pouco e nós a... vamos estar nos, nas mil pessoas que tu tinha falado agora há pouco. hein Quem sabe, essa é a ideia. <risos> Tomara que, que a gente chegue lá. E em relação à programação desse ano, qual é a, os destaques aí que o senhor então, apresenta? A, a, este ano, teremos a, as próximas datas, agora no dia 14 de setembro, a gente tem um espetáculo do Quinteto Cangerana, que é um grupo musical de um, um jazz, de uma música tradicional com um mix de um jazz contemporâneo. É um trabalho muito bacana. Depois, no dia 9 de novembro, temos o, a medula coletiva de experimentos sonores, que também é um trabalho instrumental, uh, de, de, de uma música mais experimental. E encerramos a programação de 2016, no dia 30 de novembro, com a, com a banda Calote, uh, que faz um gênero, um, um samba rock, uma música bem balançada e divertida. É, eu tenho aqui, os, é, em relação ao estilo musical Sim. de cada um desses artistas... Raquel Leão seria uma música um pouco com alguns tons afro-amazônicos... Que dentro cangerana assim. com nativista um gaúcho e contemporâneo... Que já Sim. por si só já é eclético, né? Já é tem essa mistura. Medula com música, artes sonoras, artes visuais... E a banda galote com ritmos brasileiros. Então realmente a gente já é nota assim, uma, uma preocupação é. com, com, uma, com, com bastante diversidade é. de, de estilos. né de Essa é a preocupação que nós temos no projeto que a comissão jogadora tenha entendimento disso e é isso que a gente procura fazer de sempre. Quem quiser participar do Som do Salão, como é que faz? Seja público, né? Quiser comparecer aos shows e seja artista, né? Que tiver interessado, aí para 2017. Aqui sim, para tá 2017 fechado, né? agora. Ah, a ideia é, no mês de março, mais tardar no início de abril, lançarmos o edital de 2017. O edital, nós divulgamos ele através da, da página do, do Salão de Atos, o Atos uh, Divulgamos também através da, da imprensa em geral. Estamos à disposição para para qualquer esclarecimento, através dos telefones do, do Salão de Atos também, né? 3308-3066, 3308-3058. E o público... Uh, para todos, um detalhe, eu ressaltar que para, para todos o, os espetáculos do, do Sono salão uh, que nós disponibilizamos o salão de atos com, com toda a estrutura de sonorização iluminação, também a gente tem um, uh, um, uma grande ajuda na, na, na divulgação, dá um suporte para a divulgação através de assessoria de imprensa própria para o, para o projeto. E quem perdeu algum show pode acessar pela URX TV, né? Pode acessar pela URX TV, a URX TV também... O canal é... do YouTube, né? O canal do YouTube pela URX TV também disponibiliza para todos os artistas que são contemplados a gravação de um material audiovisual, de todo o espetáculo, tudo gravado em Full HD, todo o espetáculo em entrevista com o artista. José Francisco Machado da Rosa, diretor do Salão de Atos e coordenador do projeto Som no Salão Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela tua participação aqui no Extensão em Foco E muito sucesso para o Som no Salão 2016, 2017 e todos os próximos anos aí Que esse projeto tenha longa vida aqui dentro da universidade Obrigado Vicente, obrigado pela oportunidade e te, te aguardo agora em setembro lá no, no Salão Com certeza, com certeza Vamos agora para as notícias da Extensão O Auditório do ILEA, no campus do Vale, recebe até o dia 31 de agosto o ciclo de filmes Mundos Africanos. A programação conjuga curtas e longas metragens que abrem espaço para uma imersão cultural nas vivências, experiências e imaginação das sociedades africanas contemporâneas. O ciclo traz o olhar tanto de cineastas de ficção quanto de documentaristas a respeito do tema. O projeto é uma promoção da Rede Multidisciplinar de Estudos Africanos do ILEA e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da UFRGS. As exibições ocorrem em todas as quartas-feiras deste mês, das 12 às 14 horas. A entrada é franca. A programação da sala Redenção neste mês de agosto terá em destaque a mostra Corpo, Paisagem e Estranhamento, o cinema sensorial de Claire Denis. As exibições são uma parceria da Sala Redenção com a Aliança Francesa de Porto Alegre, a Cinemateca da Embaixada da França e o Institut Français. Desde o início do mês até o dia 19, seis filmes da diretora francesa estarão sendo exibidos às quatro da tarde e às sete da noite no Cinema Universitário, localizado no campus Centro. Os temas centrais das obras de Claire Denis giram em torno do desejo, do amor e da violência que o cercam. Mais informações a respeito da mostra podem ser obtidas pelo site www.urx.br barra Difusão Cultural. Ocorre nesta sexta-feira e sábado o segundo módulo do curso de extensão Patrimônio Cultural, Atualização de Conceitos e Instrumentos de Gestão. A atividade reúne quatro módulos em oito encontros e ocorrerá até o dia 26. A promoção é do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo, o CEGOV. O ministrante deste segundo módulo é o professor Eber Marzulo, do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da UFRGS. Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogassi. Voltamos na semana que vem.